Oi aí, sou o Kevin. Hoje tem apresentação com um vídeo de Topê de novo, Topê maluco. Tava indo malhar essa porra fica me chamando pra gravar vídeo, tá ligado? É foda, né? Ficar porra, o cara fica me enchendo o saco, vou malhar pesado pra virar um monstro, virar ziz, Essa porra fica me enchendo o saco aqui pra gravar esse vídeo aqui dessa camisinha aqui. Nem sei essa porra já tá usada já, né? Essa porra aqui. <risos> Vai lá, vai lá, tem que soltar, ó. Tem que soltar na cabeça, tem que, ser, tem que ser certo, entendeu? É, vou soltar agora a camisinha na cabeça dele pra ver como é que vai ficar E <risos> vai ver se consegue ficar na cabeça dele, tá ligado? Aquela que é de cima, de baixo não cabe não, sai <risos> direto, entendeu? É isso aí, pô, vamos lá Aqui na altura assim mais ou menos aí Vai, tá bom, soltou aqui? Pô, não é baixo Tem que ser na reta, mais pra frente assim, ó Tem que ficar reta assim, ó, pra cabeça aqui, é vai então vamos fazer a primeira tentativa. E aí? Sai de um, dois, três e. Calma aí, calma aí. E já! Erramos, erramos, agora vamos ver a segunda tentativa aí. A outra tá cheia lá? Não, tem que mexer. Pode deixar Espera um pouco aí, eu vou mexer a outra. Toma. Pelo menos pra Devagarzinho, pra... é fácil. Você fica bem no meio da minha cabeça, me encena na minha cabeça, garoto. Olha lá, segunda tentativa aí. Segunda tentativa. <risos> Vamos de novo. Vamos lá então. E é isso aí, pô. Vamos lá. Mais alto um pouco. Mais alto. Aí. Um, dois, três e já! Quase! Mano. Caralho, quase ficou, mano! Mas aí nós vamos continuar tentando, entendeu? Vamos continuar tentando porque a camisinha acabou, pô. Nós usamos aqui, entendeu? Eu comi ele e é isso aí, pô. Valeu, o Simi, você não pode me ver, valeu.